Mas eu queria também agradecer principalmente a Vitor Casadei, que aceitou o nosso convite, né? E vai conduzir o webinar de hoje. Vitor é mestre em ciência da computação e, com, e é especializado em data science e machine learning aplicados em visão computacional. E agora a gente, com os primeiros webinars, a gente já sabe, né? O que é. Data Science e o que é Machine Learning. E ele também é engenheiro de Machine Learning no César, que ele está trabalhando agora. E até quero pedir a Vitor, antes dele começar a falar, para ele explicar rapidinho como é que é o trabalho dele, com, o que é que que ele faz. Vitor explicou para a gente antes e passou para a gente que ele é entusiasta de processos de manufatura aditiva, né impressão 3D. É, manufatura de TV Eletrônica Acessibilidade Global, e já tem trabalhado aí algumas empresas nacionais e internacionais em programação web, design, mineração de dados da web desenvolvimento Linux. Então eu quero já desde já te agradecer, Vitor, também em nome do, do, do programa de pós-graduação e antropologia, e de todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Obrigado, Vitor, a palavra já está contigo, a gente tem aí 40 a 50 minutos de tolerância para a tua apresentação, e a gente vai te passando as perguntas. É isso. Beleza. É, bom, bom dia a todo mundo. É, bom, como o Cláudio falou, meu nome é Vitor, eu sou... É, a gente diz que é, eu sou um, um generalista, eu acabo trabalhando com bastante coisa, mas desde 2014 eu venho me especializando na área de inteligência artificial na grande área de inteligência artificial. É, bom, eu na verdade nessa semana eu estou mudando de empresa, eu saí do e entrei no Gente é, e eu trabalho como engenheiro de dados, cientista de dados é, e basicamente isso consiste em é, ter um grande conjunto de dados, ou muitas vezes é, formular estratégias de capturar esse grande volume de dados, de aplicações, de clientes, enfim, ou até mesmo dados que estão disponíveis na internet, como, sei lá, é, às vezes você tem um sensor, você captura uma, uma temperatura interna, mas você armaz, armazena o a matéria-prima na área externa da fábrica. Então, até esse, esse material vir da área externa para a área interna, você, obviamente, tem um tempo para ele chegar ao equilíbrio, né? Então, em algumas análises, a gente acaba pegando informações externas como é, previsão do tempo, para saber qual é a temperatura interna que não está sendo medida, e poder é, fazer algum tipo de análise para entender melhor... É, quais são os resultados, o que está tá afetando a qualidade, como que eu posso melhorar algum processo, é, enfim, é, melhorar de alguma forma ou trazer insights que possam é, que possam explicar alguns, é, alguns elementos assim, que estão que acontecendo que não têm explicação. Tá? É, basicamente, é isso que eu faço. Envolve muita... É, visualização de dados também, ou seja, como você exibir, criar gráficos de, de forma correta, de forma que facilite o entendimento. É, bom, eu, além dessa parte mais de dados, o meu mestrado, ele foi muito focado na área de HC, de interface humano e computador, e o tema geral do meu mestrado, na verdade, foi acessibilidade global, e eu tive a, é, assim a facilidade né, o privilégio de saber né, a, como aplicar o algoritmo de machine learning de, de inteligência artificial e como coletar dados de forma mais eficiente que ajudaram no grande no, assim, no, no experimento final do meu, que, que norteou né, o, meu, o meu mestrado, que foi uma, uma grande etnografia virtual e uma análise de ground tiering no final. É, e isso eu fiz usando o web scraping e depois com a análise de dados, tá? É, hoje eu vou falar com vocês é, de uma introdução de web scraping, tá? E a ideia é eu apresentar o que é, como que a gente consegue usar isso e mostrar pra, na prática algumas ferramentas, tá? É, bom, eu acredito que vocês estão vendo minha tela já. Eu... Tá carregando ainda. Tá. Eu preparei uma apresentação uh, não muito extensa sobre, sobre o tema, tá? E depois a gente vai para uma parte prática... É, onde eu vou passar alguns exemplos que eu deixei é, prontos aqui. Eu acho que vão vão acabar facilmente entendendo. Bom, já carregou, né? Tá certo, já tá na tela. Beleza. Bom, então introdução ao web scraping. O que que é, né, web scraping? A gente costuma dizer que é o garimpo da internet, a nova forma de você é, garimpar informações. Por que, que eu garimpo? Porque informação, hoje em dia, é mais valiosa que ouro. Então, é, vira e mexe, você vê aí é, notícias, ah, vazou é, na internet é, telefone de tal, de tal site, né? telefone escudastrado em tal sites, ou então vazou... É, Informações de, de banco ou coisa do tipo. É, isso daí, obviamente que no mercado negro, né? O pessoal vende por é, valores astronômicos. E uma informação de análise de mercado pode ajudar. Aí já falando do âmbito que não é mais legal que é legal, né? É, alguma informação privilegiada ou algum tipo de informação que possa ajudar uma empresa a conseguir é, ter uma vantagem sobre as outras é, ou prever alguma coisa de forma mais rápida é muito mais valioso do que o, o dinheiro que está correndo ali no momento. Então, por isso que a gente chama que é o garimpo da internet e também porque é, a internet tem tanta informação que é difícil de você conseguir coletar a informação é, que é preciosa de fato, né? Você coleta no, é, 100%, 99% você joga fora e 1% é o que você está querendo buscar, né? Bom, o web scraping, ele vai ajudar você na tomada de decisões, tá? Então, você vai conseguir coletar esses dados e, com base na análise deles, é, tomar decisões, entender melhor um assunto, ver uma tendência, enfim, dependendo do que você está querendo fazer. E, obviamente, tem duas formas. Tem a coleta manual, onde você tem um maior controle, porque, querendo ou não, você está analisando cada coisa que você está coletando no momento da coleta, e você tem uma maior precisão justamente por essa é, curadoria que a gente chama em tempo de coleta, tá? É, no meu mestrado, por exemplo Eu fiz as coletas de duas formas Eu fiz uma coleta com web scraping automático E uma coleta com manual Por quê? É, em alguns é, contextos é, Que eu vou falar mais pra frente Ou não é permitido você usar web scraping automático Ou não é eticamente correto você usar então, é, nesses contextos, é interessante você fazer a coleta manual, ela demora mais, obviamente, mas você tem uma garantia de que depois você não vai ter que é, rever tudo que você coletou, tá? Bom, a coleta automática, que utiliza bots, que a gente chama, né, ela obviamente vai te dar um volume maior de dados em um menor é, é, espaço de tempo, tá? só que você vai ter que fazer uma curadoria maior, né? Muitas vezes esses dados eles não vêm formatados da forma que você quer e aí você vai ter que formatar eles, às vezes você tem que aplicar algum tipo de transformação, às vezes tem dados que foram coletados que são irrelevantes, você tem que excluir. Então, né? Você tem uma um trade-off grande aí em relação à parte manual e automática. É, entretanto é, o, por que, que o scraping automático é tão utilizado e, e é uma buzzword que está aí muito conhecida hoje em dia, né? Porque, embora você pegue muita informação que não é, é, não é o que você está querendo, a quantidade de informações que ele pega né, é, é muito grande e isso acaba condensando. tá? Bom, quais são os benefícios, então, né? Bom, o benefício, como que eu disse já, pode ser ideias ou insights de negócios, ou seja, você conseguir fazer um comparativo com uma competição né, com outras empresas ou com outras indústrias, você poder validar hipóteses e é, derrubar mitos, ou seja, é, se você considerar que, é, que a internet está correta ou que os sites que você está procurando são sites confiáveis, né, obviamente, né, as fontes de dados, você pode identificar quais tendências são mais populares, por exemplo. É, você pode pesquisar sites de notícias que são confiáveis e ver se é, a vitória recente do Biden, do Biden na, nos Estados Unidos está sendo é, positiva, ou negativa no âmbito mundial, no, não no âmbito dos Estados Unidos, mas no âmbito mundial. Isso você pode ver com coleta de dados com web scraping. É, outros assuntos, você pode ver, por exemplo, é, você pode ter uma hipótese, ah, é, hoje em dia a gente tem mais é, acesso à informação sobre desmatamento você pode fazer o abstract sobre esse tema e comparar a quantidade de, é, de dados coletados por período, né, por data de publicação, e aí você comparar se é, há dois anos atrás existiam mais, mais artigos no, sobre o assunto ou se hoje em dia existem mais artigos sobre o assunto. É, então, tem várias formas de você... É, de você conseguir ter algum ganho, né, algum benefício do Web Scraping. Além disso, você tem, obviamente, as economias de tempo e esforço com o uso de bots. A gente vai ver que o Web Scraping você pode fazer localmente no seu computador ou você pode fazer ele usando algum tipo de serviço, um servidor na cloud. É, novamente, ele vai trazer maior precisão, é, para você, porque você vai poder se dedicar a outras, é, outras atividades enquanto o Absperpin está rolando ali, depois você precisa analisar. E, obviamente, por ele ser um processo automático, ele não necessita de pausas. Você pode fazer o trabalho de coleta que você ia fazer em uma semana, você pode deixar um dia rodando é, de forma intermitente, enquanto você faz outra tarefa e voltar e tá pronto. O computador, afinal, ele não precisa, é, não precisa dormir, não precisa parar para o cafezinho, né? Bom, além disso, você tem é, dados mais precisos do que você fazer uma, uma coleta sem muito critério, ou seja, é interessante que você faça uma, um filtro de domínios, escolher aqueles domínios que são de fato interessante, que, que tem de fato algum tipo de, é, de credibilidade para o assunto que você está procurando, você pode também, é, em muitos portais, fazer esse tipo de filtro por período, por palavra-chave, enfim. Você elimina um pouco a questão do bias pessoal. Eu acho que, é, pelo que vocês comentaram é, o, na, na aula anterior, foi comentado sobre o Bias em Algoritmo de Machine Learning, certo? E, geralmente, essa influência, né, que, que acaba sendo inerente, né, e acaba acontecendo, ela ocorre porque é, nós, humanos, acabamos é, interferindo de forma, assim, sem, de, sem querer, né, mas acaba interferindo na forma como... É, como as coisas são implementadas, tá? E quando a gente faz a coleta manual, por exemplo, a gente acaba colocando os nossos sentimentos ou os nossos pré-conceitos é, na análise dessa coleta. E aí acaba que é, muitas vezes a gente pode se arrepender depois, putz, aquele artigo eu poderia ter coletado, iria ser mais interessante agora. E aí, como é na internet, você nunca mais acha aquele negócio. E com o é automático, não tem isso, ele vai coletar qualquer coisa que se assimile àquilo que você está querendo procurar. Então, você não tem esse bias pessoal. É, e ele é muito importante também para é, pesquisas de mercado, como eu falei, pesquisas de intenção. Então, é, os benefícios são muitos aí, né, como a gente pode ver. Né? Bom, o que que. Então, os contras, né? Bom, a primeira coisa que é muito importante que vocês entendam é que o AdScribe é automático, ele tem baixa generalização. Os computadores, eles funcionam muito bem para executar tarefas para as quais eles foram programados para executar, tá? O que, que isso significa? Que é, se você, por exemplo... Se você tem um, um software, tá? Que é um programa. Que o trabalho dele é capturar o áudio de, dessa conversa que a gente está tendo aqui do, do Google Meet, tá? E aí você quer colocar o áudio de um vídeo do YouTube. Ele não vai conseguir capturar esse, o áudio desse vídeo do YouTube. Por quê? Porque ele foi programado específico para capturar o áudio do bit. Então, ele não é genérico suficiente. É, e o web scraping é a mesma coisa. Se você fez um algoritmo de web scraping para atuar em um site, em um domínio, ele não vai funcionar para outro domínio. Então, você tem que construir uma estrutura para fazer o web scraping de cada domínio de forma separada. Tá é, em comparação com nós humanos, obviamente, a gente consegue se adaptar e ir pesquisando e olhando diferentes designs que tem na nossa tela que está aparecendo, a gente consegue coletar as informações. O webspraping é diferente. É, além disso, você tem algumas dificuldades com particularidades de design. Né? Então, o que acontece? Quem nunca entrou num site e a primeira coisa que aparece é um bugger. Ah, desative seu adblock. Ou então, é, você aceita os cookies. Ou então, ah, olha essa oferta aqui. É, e, beleza, se é um site que sempre aparece essa, esse banner, você até consegue programar o webspaper para tirar esse banner, tá? Agora, se é um site que aparece às vezes o banner, tem muitos sites que o pessoal programa para... É depois que a pessoa está lá dois minutos o, o banner aparece por exemplo aí vai ser muito difícil do JavaScript ter essa inteligência para lidar com isso é, ele é um ele vai ser um software vocês vão ver que vai ser um software burro que ele vai fazer exatamente o que você diz ele vai fazer exatamente o que você diz de uma forma muito eficiente. É, tem alguns sistemas do JavaScript que não funcionam muito bem com JavaScript o que é que é JavaScript são informações que são atualizadas é, em tempo real, sem atualizar a página. Então, voltando lá para é, a eleição nos Estados Unidos, que teve nessa última semana, é, se você acessasse qualquer site que estava falando sobre a disputa e tal, em tempo real, aquela página estava atualizando, e você estava vendo a porcentagem de votos contados, quantos votos tinha para um e para outro. E estava sendo atualizado usando uma linguagem chamada JavaScript, que é muito utilizado na, na, na web. E é, é muito difícil de um web conseguir lidar de forma completa, tá? Com essas atualizações que não envolvem atualizar a página. É, por fim, você tem é, o catcher, né? Muitos sites têm proteções contra bots, tá? Que vão exigir você resolver algum tipo de puzzle, né? Ou digitar um texto que está numa imagem, ou, sei lá, clicar no, na, nos quadrinhos pensemáticos, enfim, tem várias formas diferentes de captcha. E o captcha existe justamente para ter certeza de que o site não está sendo acessado por um bot, que ele está sendo, sendo acessado por um humano. E, obviamente, que o que sendo um robô, né, sendo um software, ele não vai conseguir resolver esses tipos de, é, de impedimentos, tá? Além disso, a gente pode ter é, alguns portais ou sites que eles têm proteção por IP. O que significa proteção por IP? É, quando você executa um software de web scraping, ele está usando está executando ele localmente, né? ele está usando o seu endereço local para fazer essa pesquisa, tá? E se ele acessar muitas vezes a mesma página de forma contínua, o servidor em que essa página está alocada, ele vai pode que alguma coisa errada. Tem alguém que está acessando muitas vezes, e um dos ataques que existem é, hoje em dia, é justamente você criar robôs que acessam é, muitas vezes, só que de forma maliciosa para tentar derrubar, né? Cada acesso que você tem, ele não, é um recurso que está sendo usado no servidor. Então, muitos sites acabam bloqueando acessos contínuos de IP. Além disso, você pode ter dificuldades na análise de dados, né? É, vocês vão tenho alguns exemplos aqui de análises que eu coletei, de, de dados que eu coletei, e você pode ter é, dificuldades com o uso de cookies e personalização. O que que é isso? É, quem nunca pesquisou no... abriu uma aba do Google e pesquisou, sei lá, celular. Um celular novo que você está pensando em comprar. Aí depois você entra no Facebook e aparece um banner ali da sua, da Samsung. Olha, é celular da Samsung e tal, tal, tal. Por que que eles conseguem saber isso? Porque a gente tem os cookies que são informações de o que a gente pesquisou, que são salvas no... No modo que a gente editou, aliás, né? com salva do nosso computador, e que esses sites conseguem acessar. E muitos sites acabam fazendo o quê? Eles acabam usando essas informações de cookies para personalizar a experiência. Ou seja, pra, se a pessoa pesquisou muito sobre política, por exemplo, eles podem acabar mostrando posts sobre política primeiro, entendeu? É, então, pode ser que aquilo que você acesse no seu navegador não é a mesma exatamente a mesma coisa que o Webscraper vai acessar. Por isso que é sempre importante você tentar acessar como aba anônima para ver exatamente o que ele vai ver. Além disso, alguns cuidados, tá? Primeiro, é muito importante deixar claro que o Webscraping não é ilegal, tá? Entretanto, existem... Políticas e termos de serviço em cada site. O que, que isso significa? Tem site que vai permitir que você use web scraping, tem site que não. Isso pode estar nos termos de serviço do site, quando isso existe. Outra forma é ele estar no robot.txt, eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Ele é um arquivo que ele tem algumas informações e restrições de coleta. Você pode ter leis locais do país da hospedagem. Né? Aqui no Brasil não tem problema, mas sei lá. Pode ser que na Arábia Saudita tenha. É, além disso, você, se você tem um alto fluxo de acesso, você pode ter o seu IP bloqueado temporariamente, como eu já falei anteriormente. É, você pode ter proteção de coleta de dados do sites. Tem sites que implementam isso. Né? Tem sites que você não consegue dar Ctrl V nele. Ctrl-C, Ctrl-V, então pode ter esse tipo de coleta. E sites você tem diferenças com login e sem login, né? E aí tem algumas alguns, algumas conversas éticas se é ético você acessar um site que precisa de login, porque aquela informação é protegida. Bom, o que é esse robot.txt, Tá. Basicamente, ele é um arquivo, geralmente ele está no site barra robots.txt, então, sei lá, no site do G1, a gente acessaria g1.globo.com é g1 barra robots.txt. Ele vai ser um arquivo texto, e ele tem essa estrutura aqui. Então, a gente pode ver, por exemplo, ele tem aqui, user agent, tá? User Agent é qualquer agente, ou seja, qualquer pessoa que está acessando. E esse asterisco aqui, ele diz que é qualquer um. Você pode ter um User Agent aqui, que ele está escrito Bot. Então, tudo que tem abaixo desse User Agent, todas as informações, é só referente a Bot, ou seja, o scraper. Mas, geralmente, ele, tá, ele tem esse asterisco. Aí, você tem esse Disallow. Tem o Barra Error e o Barra Browse, que eu coloquei como exemplo. Isso daqui são páginas que não devem ser coletadas. Então, você tem que colocar uma, uma exceção no seu algoritmo de para não coletar dados dessa página. Tá? É, tem esse Crawl Delay 5. O que, que, se, que significa isso? né? É, lembro que eu falei que se você acessar muitas vezes um site, você pode de forma contínua. Você pode acabar é, consumindo muitos, é, muitos recursos desse servidor e fazer com que ele caia. Então, esse crawl delay é uma recomendação que o, o programador colocou para que você execute o seu, é, a sua coleta com um intervalo entre as coletas. Então, aqui em segundo, ele está falando que você tem que coletar com 5 segundos de delay. Bom, além disso, só voltando aqui rapidamente, é, ele tem outras informações, que é esse crawl delay e crawl rate. Que a gente vai ver isso mais para frente, mas são todas as informações que tem nesse robot.txt. Tá? É, ok, vamos lá. Bom, aí eu vou passar alguns exemplos aqui de casos de uso que a gente pode ter dos OMS tá Bom, a gente pode ter agregadores, que é coleta de dados de múltiplos sites, para comparação de dados e preços. A gente vai ver isso. A gente pode ter, por exemplo, pesquisa de preço de hospedagem ou de aéreo. Né? Isso. É, eu vi que alguém mandou uma pergunta aqui sobre fraud-lay. É, é, é, por exemplo, em sites como o SiteHub, que limitam os valores. É uma forma de fraud-lay, sim. É, então, a gente tem pesquisa de preços de hospedagem, então a gente pode acessar, por exemplo, o Advisor, Booking, Flight Radar, e pesquisar diferentes é, voos e comparar esses preços, né? Ou pesquisa de contatos, né? Como que uma um, é, o telemarketing sabe do seu telefone? Ou porque eles compraram isso de alguém que coletou, né? Ou eles podem simplesmente começar a pesquisar Facebook, pesquisar é, sites de, por exemplo, aquele just, de, de, de justiça.com, enfim, vários sites que podem ter o, o seu telefone lá, e eles coletam esse telefone para poder ligar e te oferecer alguma coisa depois. Tá? Ok. Quais são mais exemplos? Né? Pesquisa cientista, né? pesquisa comercial e... Trends de mercado e pesquisa, que são tudo coisas que eu já, já comentei. Bom, quais são as ferramentas de tecnologias que a gente pode usar? É, primeiro, a gente tem as tecnologias que utilizam programação, que não é o que eu vou abordar aqui. Tá? É, essas tecnologias, elas acabam dando uma possibilidade de personalização maior, você consegue fazer mais coisas com elas, é, deixar fazer um, uma coisa mais robusta, e aí, exemplos, é o Python, que é o principal utilizado, JavaScript, tem Java também. E sem programação, eu coloquei aqui dois que são os mais usados e que são grátis, que é o Octoparse e o WebStraper.io. Bom, como que a gente faz o WebStraper, então? A gente tem que seguir basicamente quatro passos. É, é, primeiro você tem que escolher a sua ferramenta tá? e aí você escolhe se você quer a ferramenta que precisa de programar ou não e se ela vai ser paga ou se ela vai ser grátis depois você identifica qual site qual domínio que você vai pesquisar você vai ver onde você vai salvar esses dados e depois a análise desses dados em si tá Bom, então como eu disse, o Octoparse ele é uma ferramenta grátis até certo ponto. Ele aceita é, reject etc, depois que, que a gente vai ver depois, e ele permite você exportar em alguns formatos. Ele tem vários tutoriais e exemplos na internet, e uma limitação dele é que ele não lê PDF nem faz download de imagens, ele só captura URL. O webscraper.io, ele é grátis uma extensão do Chrome. Ele aceita e consegue lidar com sites dinâmicos, que é aquela questão que eu falei de sites que se atualizam automaticamente, ele consegue pegar a maioria. Ele aceita JavaScript, é, exportação em CSV, e ele tem uma boa comunidade. Tá? Tem bastante tutorial, informação, o pessoal comenta sobre eles. É... Aqui tem outras ferramentas que são pagas, tá? E o que é importante saber, mesmo essas que são grátis que eu falei, ela tem a versão grátis, que é o que a gente executa local, e ela tem a versão paga, que você coloca, é, que você roda no servidor, e depois você pega essas informações, simplesmente. Bom, ok. Vamos lá, então, é, para o que interessa, né? Primeiro, só para mostrar para vocês, a gente não vai mexer com o Octoparse hoje, a gente vai mexer com o Abscraper.io, mas esse aqui é o site do Octoparse, é octoparse .com, é, e ele tem aqui embaixo né, todas as informações e o que, que, o que ele faz e tal, e se a gente for aqui em preços, né, você vai ver que ele tem um grátis, é... E ele tem uma limitação aqui de 10 mil, é, 10 mil coletas de dados por exportação, tá? E você pode rodar dois, é, duas coletas de forma concorrente, ou seja, ao mesmo tempo, só. E aí ele tem os planos pagos aqui, que aí não roda local, roda numa cloud. Vocês podem ver que é bem caro esses planos, geralmente mas a gente vai usar tudo local e tudo grátis. Outro site que a gente tem é o webspiper.io, que é o que eu vou usar hoje, tá? É, ele é bem assim, fácil e interativo, e novamente, se a gente for ver aqui em pricing, ele tem duas, é, pelo menos duas formas. Tem a extensão de browser, que é free, que é grátis, tá? E tem os é, os pagos. A vantagem desse daqui é que você não tem que instalar nada no seu computador. Eu vou clicar aqui em instalar, ele já me manda para a página do Chrome e eu consigo adicionar ele com uma extensão do Google Chrome, tá bom? Então, não preciso instalar nada no meu computador. Ok. Então, eu tenho esse webspaper aqui instalado já, né, remover do Chrome, mas eu tenho instalado. E aí eu tenho alguns sites que eu selecionei aqui para a gente fazer umas análises, tá bom? Bom, o primeiro, a primeira dessas análises que eu selecionei é aqui no site do Submarino, tá? Então eu vou atualizar aqui o site para vocês verem. É, eu tenho aqui uma categoria, tá? Que tem esses computadores, um notebook e tal. Se eu entrar dentro desse cara aqui você vai ver que eu tenho subcategorias, certo? E aqui eu tenho os produtos dessa subcategoria, tá? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui para... Para a página anterior que eu estava querendo, que é a página só de notebooks, de computadores e notebooks da Dell, tá bom? Tá bom. E aí, eu vou fazer um webcrawler que ele vai coletar para mim, é, por categoria e por subcategoria, já, quais são os computadores que a Dell é, tem, tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, a gente tem que abrir o webspaper.io. É, ele foi instalado no computador, e para abrir ele, você tem que clicar com o botão direito na página e clicar aqui em inspecionar. Ou clicar Ctrl Shift I. Quando a gente clica isso, ele vai abrir esse negócio aqui embaixo. Ou pode ser que ele abra aqui do lado também. Mas é mais fácil a gente vir aqui e mandar ele ir para baixo. Tá? E é aqui que você vai ver elementos, consoles, não sei o quê. E aqui a última coisa vai ser o Web Inspector. É isso que a gente vai usar. Tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é criar um sitemap. Um sitemap é você dizer para ele por onde que ele vai começar e a estrutura que ele vai é, funcionar. Então, eu vou copiar essa URL que está aparecendo aqui em cima. Vou vir aqui: create new sitemap, create sitemap. Eu vou colocar um nome aqui. Então, eu vou colocar Submarino. Del. E vou colocar o URL. Uma coisa só é que aqui no sitemap ele só aceita letras minúsculas, tá? Então, se eu colocar maiúscula, por exemplo, é, ou algum, é, algum caractere muito diferente, ele não vai aceitar. Então, vou colocar só minúscula. Beleza, coloquei aqui o da Dell e vou clicar aí em Create Sitemap. Beleza. Ele criou e agora aqui ele apareceu para eu adicionar um novo seletor. Tá. Beleza. Então, eu vou clicar aqui gente vai dar um novo seletor. E o que, que eu quero fazer primeiro? Né? Se a gente for pensar em como nós faríamos essa coleta. Eu ia vir, eu ia entrar na primeira categoria, certo? Eu ia entrar depois na subcategoria, e aí eu ia coletar computador por computador. Terminei de coletar esses daqui, eu voltaria, ia para a segunda subcategoria, e novamente, fazia a coleta, voltava, né, e fazia assim. Beleza. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer com que, primeiro, ele clique em cada uma dessas categorias aqui. Bom, então, eu vou colocar aqui, como ID, ID, né, o identificador, só para eu saber, categoria... Vitor, eu. Só uma coisinha. Deixa eu ver se eu consigo. Talvez tenha gente aqui ah, ainda está é, um pouco perdido, só para a gente tentar fazer uma recapitulação. O webcrawler que você vai fazer é, seria colocar aí nesse web scrapping o código ou o procedimento para ele coletar os dados que você está querendo, não é isso? Isso, eu estou programando o que, que ele vai fazer, digamos assim. Eu estou dizendo passo a passo o que ele vai fazer. E o teu objetivo no, no, no, no, no, nessa construção do, do, do, do Crawler é pegar os tipos de computadores e os seus preços? Ou que você... Porque a gente sabendo já o que você vai coletar... É, quero... o, o que eu, eu vou, vou coletar no fim é o computador, o preço, já classificado por categoria e subcategoria. Pronto. Mas alguém é. aí tem alguma... Só, deixa eu só perguntar para o pessoal não ficar é, tão para trás. Tem alguém aí que ainda não entendeu é, o que é o, o, o web scrapper e o que é exatamente o web crawler que ele vai fazer? Porque aí a gente já passa adiante. Talvez hoje a gente estoura uhum. um pouquinho, porque realmente é mais... É, comp, história um pouquinho o tempo, eu digo, que é um pouquinho mais complicado... Pronto. Então, vamos lá. Só pra, então, vamos continuar. Só para recapitular isso. O Web Scraper uhum. é o programa que é o, o, uma extensão do, do, do, Chrome. Do, do Chrome que você vai conseguir e... coletar. Geralmente, o, o, o... Por favor, me corrija se eu estiver errado, Vitor. Uhum. Esse tipo de coleta no Web scraping com, com essa extensão, geralmente são dados que já estão tabulados. Mesmo que você, a gente não perceba na página, suas páginas estão tabuladas no pelo código HTML e os e os dados geralmente também é, eles estão numa estrutura é, pré-determinada envolve números também quando a gente quiser coletar textos é, é, geralmente a gente usa de, de outros procedimentos e o tipo uhum. de, de de coleta que Vitor vai mostrar agora é essa e usando essa extensão do do, do, do, do Chrome e que não precisa de linguagem de programação. Ele tem essa interface melhor para gente que não entende de linguagem de programação, não é isso, Vitor? Exato. É, uhum. Eu vou mostrar esse primeiro, que é uma mais simples, que é a coleta de texto e tal, mas vai ter outras que coletam de texto de blogs, por exemplo. Massa. Então vamos, vamos lá. Eu estava eu aqui deduzindo que o pessoal podia ter essa dúvida, porque foi, foi as dúvidas que eu tive quando eu vi. Isso, a primeira vez. Vamos lá, então. Valeu. Beleza. Bom, então, recapitulando, eu coloquei aqui um nome, que é o link da categoria que eu vou querer pegar. E aqui tem um tipo. Se a gente clicar aqui em tipo, ele tem vários tipos. Ele tem texto, ele tem link, ele tem um monte de coisa, tá vendo? Bom, o que eu quero que ele faça é que ele clique em cada categoria e depois clique em cada subcategoria para daí ele coletar os dados. Então, o que eu quero que ele faça é clicar no link. Então, por isso, eu vou selecionar link, que é o que ele vai coletar. E aqui tem o seletor. Eu vou clicar em select. E aí, vocês podem ver que conforme eu passo o mouse aqui, ele meio que já mostra para mim. Ó, se você clicar, eu vou coletar tal coisa. E é o que eu vou fazer. Então, eu vou clicar aqui em computadores, ele já marcou esse cara aqui. Eu vou clicar em tablet, iPad, e, geralmente ele já coleta tudo, tá? Então, vocês podem ver que ele coletou tudo para mim. Ele já identificou que isso até uma lista e tem várias categorias. Por vezes, pode ser que você tenha que clicar mais do que em dois elementos para ele identificar, mas ele é inteligente o suficiente. Bom, agora que eu selecionei e eu vi que está bom, eu tenho que clicar aqui em Done Select. Se eu não clicar aqui, ele não vai deixar a gente salvar. Ok. Eu vou selecionar esse múltiplo, porque é, são múltiplos, múltiplas categorias que eu estou selecionando. Então, eu cliquei aqui. E aí eu posso, então, ver esse Data Preview, que é ver, uma, é, ver o que, que eu estou coletando. Se eu clicar aqui, eu posso ver aqui que eu estou pegando a categoria computadores, é esse link aqui. Categoria notebooks, é esse link. Softwares, é esse link. Então, beleza, eu estou vendo que eu estou capturando o que eu quero aqui. Vou fechar e vou salvar esse seletor, tá bom? Ok. Então, eu tenho a categoria. Agora eu tenho que capturar a subcategoria. Então, eu vou entrar em qualquer um aqui, vou entrar, lá, em notebooks, certo? E eu vou acessar aqui também, porque vai ser um filho desse cara aqui, certo? A subcategoria está dentro da categoria. Então, novamente, eu estava aqui, eu cliquei em categoria, você pode ver que apareceu aqui, eu vou criar uma subcategoria, que é filha dela. Então, subcategoria. Link. Novamente, aqui eu quero que ele clique ainda no link, para daí eu começar a pegar as informações do, é, do computador. Então, isso daqui vai ser um link também. É a mesma coisa do anterior. Eu vou clicar aqui em Select. Se eu clicar em dois aqui, ele já vai pegar em tudo, tá vendo? Eu vou clicar aqui em Select. Clicar em múltiplo, porque são múltiplas as categorias que eu estou pegando. E se eu olhar data view eu consigo ver que ele está pegando exatamente as categorias que eu estou aqui. Ok? Beleza. É, uma coisa que é importante, talvez tá nessa sua parte de parent selector. Lembra que eu falei que subcategoria é, é filho de categoria? Então, quem que é o pai? Quem que é o parent dele? Ele já deixou aqui selecionado. Categoria L. Então não preciso mexer nisso, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Aí eu vou salvar esse coletor. Beleza, então eu tenho mapeado a categoria e a subcategoria. Agora eu vou entrar numa subcategoria dela, então notebooks, tá? Ok, aqui eu estou na página de... que está mostrando para mim todos os notebooks, certo? O que, que eu quero que ele faça agora? O que eu quero é que ele entre em cada notebook, certo? Então eu vou entrar aqui no subcategoria link, porque vai, é novamente é um filho. Eu vou criar um novo setor que vai ser é, produto, link, certo? É o link desse produto. Se eu clicar em qualquer um desses daqui, ele vai para a paginha do produto. É, isso daqui também vai ser um link, tá? Eu vou clicar aqui em select. E se eu passar o mouse aqui por cima, você vai ver que ele está mostrando o link que eu posso clicar em qualquer lugar aqui que ele vai, tá vendo? Então, novamente, vou clicar em um, clicar em dois e ele já pegou tudo, ó está vendo esses aqui de baixo são produtos aqueles relacionados que eles mostram sabe eu não quero eu quero que ele que ele pegue os produtos que estão aqui nessa categoria só então foi o que ele selecionou aqui dando select novamente são múltiplos então eu clico aqui em múltiplo a minha categoria pai é a subcategoria e eu posso dar o data preview e ele tem aqui o link que eu quero que ele pegue de cada um tá ok eu vou salvar esse seletor aqui beleza então a gente fez o caminho até a gente chegar aqui no produto tá então a gente tá no mínimo que a gente pode ir aqui no produto eu posso então coletar várias informações então, eu vou entrar aqui na página do produto. Então, se a gente ver o um caminho aqui em cima, a gente tem o root, que é o site, que é o barra dela que eu tinha entrado, a categoria, subcategoria, e agora estou na página do produto. E aqui é o que eu vou dizer, o que eu vou coletar de informação. Então, eu vou adicionar um novo coletor, e eu quero coletar o nome do produto. O tipo é texto. Porque o nome está aqui em texto, certo? Então, o tipo é texto, eu clico em select. E está vendo que ele vai mostrando cada informação para mim? Ó? O que eu quero é esse nome. Então, eu clico aqui uma vez. Como é só um por página, eu não tenho que clicar em múltiplo ou clicar em vários. Eu vou clicar em done. Se eu clicar aqui em data preview, ele está mostrando o que eu selecionei. Certo? Eu não preciso clicar em múltiplo, novamente, porque é só um por página. E o pai dele é o Product Nink. Vou salvar. Aí eu quero coletar o preço. Então, preço. Novamente é texto. Eu vou clicar aqui em Select. Você pode ver, eu passando o mouse aqui, eu consigo selecionar só o preço. Preço. Done. Eu clico aqui em data preview. Eu consigo ver o preço que ele está pegando. Não preciso clicar em múltiplo. O pai já está certo. Salvar. Ah, eu quero pegar a descrição. Vamos pegar mais alguma coisa aqui. Descrição. Opa. Eu botão Descrição. Texto. Descrição. Dane. Não precisa clicar em múltiplo. Eu vejo aqui o que ele está pegando. E salvo. Ah, tem outras informações? Tem. Tem aqui, por exemplo, a imagem. Eu posso pegar o link dessa imagem aqui. Vamos lá. Imagem. Vitor, uma Oi. pergunta aqui. Então, ele vai fazer a coleta de um por um, somente a partir do Isso. primeiro exemplo? Isso, exato. Se eu programei de uma vez, ele vai conseguir fazer de tudo. Eu já vou colocar ele em execução para vocês verem. Então, aqui, eu vou pegar a imagem. Não é mais texto, é um tipo imagem. Eu vou clicar selecionar e eu quero pegar só uma imagem, só essa primeira aqui que aparece. Eu clico nela, Done. Aqui ele está aparecendo a URL da imagem certo Não é múltiplo, novamente, eu vou salvar. Beleza, eu já programei ele, eu já disse todos os passos que ele tem que, parar, que, ele tem que fazer. certo O que, que a gente pode fazer agora? Se eu clicar aqui em Sitemap Submarino Del, que é o que eu criei, eu posso vir aqui, por exemplo, e ver qual que é o grafo, qual que é os passos que eu criei. Então, a gente tem um root, que é aquela página inicial. Se a gente clicar em boot, a gente sabe que ele vai ir na categoria. Se a gente clicar na categoria, ele vai na subcategoria. Se a gente clicar na subcategoria, ele vai no, no produto. E se ele entrar na página de produto, eu estou colocando nome, preço, descrição e imagem. Certo? Beleza. Agora, eu vou mandar ele coletar. Então, eu vou clicar aqui em scrape. Aqui ele tem algumas informações, intervalo e delay. Isso daqui são aquelas informações que eu coletei lá de tempo, que geralmente você coloca para não, ou para esperar, né, sua, sua conexão é meio lenta, ou para não, é, não, não causar algum tipo de, de problema para o site para o servidor está acessando. É, então, isso aqui é um intervalo que ele vai fazer uma coleta e outra. E isso daqui é o um tempo que ele vai esperar para a página carregar. Isso aqui está em milissegundos, então aqui eu tenho dois milissegundos, dois milissegundos, dá dois segundos. Então, vou clicar aqui em Start scrape Vocês percebem que ele abriu uma nova janela naquela página inicial. Ele entrou já na categoria... Agora ele vai entrar na subcategoria. Aí ele vai entrar nesse primeiro cara aqui. Isso. Não vai lançar nenhum no primeiro, vai entrar em algum aleatoriamente. Aí agora ele vai coletar as coisas, coletou, ele vai para o próximo. Ah, coletou tudo, ele vai para outra subcategoria. Agora ele vai coletar tudo que tem essa página aqui. Ele tá fazendo tudo isso sozinho, não estou clicando em nada, tá? Ó, ele está entrando em cada uma delas e coletando de cada uma delas, tá bom? Sem eu tá estar em nada. Esse processo aqui, ele vai demorar um pouco, porque ele vai ter que entrar página por página. O que que eu vou fazer? É, eu vou deixar ele executando aqui. Tá, ele vai estar executando, vou minimizar ele, mas ele vai continuar fazendo. Enquanto isso, a gente vai fazer o próximo exemplo, beleza? E aí, depois Só eu vou per... mostrar para vocês o resultado. De... Só uma pergunta, Vitor: Nesse webcrawler que você criou, ele já vai passando as páginas? Ele tá fazendo tudo sozinho. É, mas ah, não, o não, é... não, não paginação, esse daqui não, não tá fazendo. Paginação, vou mostrar no ah, próximo tá. exemplo. Ah, entendi. Ele tá pegando a primeira página. De HTML, né? Porque se você rodar lá, lá embaixo, Isso. tá 1, 2, 3, 4 Se eu quiser é, é, coletar tudo de todas as páginas Eu acho que tem que... você vai explicar né? tem, Deve ter que colocar o um intervalo né? Isso, então, é o próximo que eu vou fazer agora massa. Bom, então, bem é, Como o Eduardo falou, beleza Ele tá coletando aqui, mas ele não tá coletando as páginas Então vamos para ir para um blog, tá? Esse aqui é o blog do Nielsen, tá bom? É, aqui... Vitor, só uma coisa, diga. Que eu, deixa eu trazer um, um, um exemplo mais, é, um pouco mais próximo para a gente, por exemplo, se a gente for no site do TSE, aí também a gente consegue fazer isso com esse, uhum. e a gente consegue baixar lá, se você entrar no site do TSE, você vai pegar os variadores da sua é, cidade, e aí, dentro da página, dessa lista de vereadores, você consegue clicar no vereador e o seu número e tem lá as, as informações dele. E dentro dessas informações, por exemplo, vai ter gênero, cor. E aí você, a gente consegue, por exemplo, coletar automaticamente quais são os candidatos a vereador, é, negros e negras da sua cidade e fazer uma comparação com os candidatos em geral. E aí ele vai passando a página e vai colocando, vai coletando isso pra gente é, é, automaticamente. Se a gente tem que ir lá clicar, e clicar e, e ver quem é. Isso seria uma aplicação eu, também que, que o WebScrap faria, né? Sim, consegue. É, se você quiser me passar o endereço, eu, eu tentei procurar aqui na. Não, no Google, rapidamente, eu não achei. Mas é, a gente pode fazer isso por qualquer é ideia, né? Esse primeiro, eu vou mostrar alguns casos, tá? Porque, por exemplo, paginação, vocês vão ver que tem várias formas de a gente fazer paginação, isso depende do site, tá? É, e aí eu posso trazer na próxima é, conversa que a gente vai ter como que a gente consegue pegar essa informação dos vereadores, por exemplo, ou qualquer outra informação que o pessoal vote, digamos assim, que seria interessante. Nossa. Mas tu podes continuar como tu estava programado, acho melhor a gente uhum. na pró pode trazer isso para a próxima aula. só tem uma pergunta aqui de Gabriel, e para tu continuar, que é, é dá para utilizar isso em rede social, em tags? Uhum. Uh, dá, dá para usar em rede social qual que é o problema aí você entra um pouco numa num, num dilema ético tá em rede social você tem informações são públicas e você tem informações estão protegidas por login se você lê lá o, o geralmente nas redes sociais se você lê termos de serviço ele vai dizer para você que o que está público, é público, qualquer um pode acessar, qualquer um pode ter. Agora, a partir do momento que você tem que logar para acessar uma informação, essa informação é de propriedade intelectual do, da rede social e da pessoa que publicou aquilo. Tá? Então, aí você já entra numa, num dilema se você deveria ou não estar tá coletando aquilo. Mas você pode coletar sim. Vitor, é, só uma dúvida. Aí no caso, ele precisaria então também ler as diretrizes daquela rede social ou, Sim. ou não, isso, né? Para poder saber se aplicaria e como aplicaria, se for o caso, né? Sim, isso. É, você tem a API, tá? Alguém comentou ali da API da rede social. As redes sociais têm a API. É, mas mesmo com a API, você tem limitações na política da rede social. Então, se a gente está fazendo uma pesquisa científica, da mesma forma como a gente tem que criar formulário de consentimento, como a gente tem que pesquisar as leis para não infringir nenhuma, a gente tem que ler quais são as políticas para ver se é permitido que você pode fazer com aqueles dados. Tá? Beleza. Tá certo. Bom, Obrigado. Então, aqui eu estou no site do News. Aqui vocês podem ver que ele tem um monte de artigos e aqui embaixo ele tem uma paginação, certo? Eu quero coletar todos os artigos com uma paginação. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, inspecionar. Vou abrir o Web Scraper, Tá. Vocês podem ver aqui que o sitemap ele está mostrando o da Dell que eu já criei. Eu vou criar um novo create sitemap, tá? Que vai ser o do Nielsen. Vou colocar ele aqui primeiro. E eu vou aqui em NN Group. É, é tão simples, aí. Por que, que essa paginação sim? Lembra que eu falei que tem várias formas da gente coletar as informações do site? Então, primeiro a gente tem que analisar como que o site lida com paginação. Tem várias formas que ele pode utilizar. E esse site aqui, se eu clicar no Página 2, vocês vão ver que a URL aqui em cima vai mudar. E ele colocou um Page 2 aqui. Se eu mudar essa URL, não preciso nem clicar. Se eu mudar isso aqui para. 3, ele vai para a página 3. E se eu colocar página 1, ele volta para a página 1, para a página inicial. Ou seja, esse site aqui lida com paginação no, na URL. Com isso, eu posso copiar essa URL, colocar aqui, e eu posso dizer qual que é o range, qual que é o intervalo de páginas que eu quero coletar. Então, vamos supor que eu quero coletar da página 1 a página 15. Eu coloco assim. Vocês podem ver que aqui está aparecendo só até a página 10. Mas ele tem mais páginas aqui. Tá? Eu quero que ele colete até a página 15. Estou colocando uma limitação. Então, eu coloquei isso aqui. Ok. Eu vou criar esse sitemap. Agora, eu tenho que fazer os seletores. Tá o que, que a gente tem que selecionar aqui? A gente tem que selecionar os links, certo? Ele não tem categoria, subcategoria, ele só tem um link. Então, adicionar no seletor. Então, vou colocar artigo link, que é o link de cada artigo aqui. O tipo vai ser um link, tá? Vou selecionar. E aí, você pode ver aqui que ele vai. Tem várias, tem várias coisas aqui, também. Então, mas... Eu clico no primeiro, no segundo, no terceiro. E aí, eventualmente, ele vai selecionar todos para mim. Eu vou dar uma bugadinha às vezes. Ó. É, ele está meio bugado visualmente, mas ele está selecionando tudo aqui. Deixa eu cancelar e fazer de novo só para ver se eu consigo fazer com que ele não fique bugado visualmente, só para vocês verem. Ó, vou clicar o primeiro, segundo, aqui, aqui. E agora, aí. pegou tudo, tá vendo? Aqui antes ele estava meio é só o visualização que para errado vocês podem ver que ele pegou tudo que tem na página. Aí, para selecionar tudo, você pode ir ou clicando ou clicando e segurando o shift, shift no teclado. Tanto faz. Aí eu vou clicar aqui em Dando Select. São múltiplos na mesma página, então eu clico em múltiplo. E se eu clicar aqui em Data Review, eu estou vendo que ele está pegando tudo. Ó. tá Ok. O pai dele é o root mesmo, então eu vou salvar. Beleza? Ok. Salvei. Depois que ele, que ele pegou o link, em cada um, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que entrar dentro desse cara aqui. Então, vou entrar dentro do primeiro, que é o qual que eu entro. E aí, aqui tem tá um monte de informação que eu posso coletar. Então, vamos pegar algumas informações aqui. Lembrando que eu tenho que entrar dentro do, do link aqui também no seletor, para eu montar aquela árvore. Eu vou adicionar um novo seletor como filho, e ele vai ter o título. É tipo texto mesmo, e eu vou selecionar aqui o título. Dano, se eu clicar em data preview, eu vejo que eu estou selecionando o título. O pai dele é artigo link. Eu não preciso colocar múltiplo, porque ele não é múltiplo. Ele é um só por página. Aí eu vou clicar outro, que é o um sumário. Então, sumário é... Resumo, né? É texto. Vou pegar aqui. Consigo ver o dataset preview. Então tá certo. Eu quero pegar o autor. Eu venho aqui está o nome do autor. Beleza, o nome do autor está aparecendo. Ok. Aí eu posso pegar várias outras coisas. Eu posso pegar aqui a data, eu posso pegar os tópicos, é, eu posso pegar o texto inteiro. Então vamos pegar o texto inteiro. Um conteúdo. eu vou selecionar aqui vocês podem ver que eu posso selecionar parte do texto ou conforme eu for movendo aqui ó eu consigo pegar o texto inteiro tá vendo aqui eu tô pegando só partes mas conforme eu vou andando aqui eu pego o texto inteiro eu vou clicar aqui para pegar o texto inteiro e a gente pode ver que ele pega tudo que tem aqui de texto de imagem de tudo ó. tá vendo Beleza. Então, dando select. Se eu clicar aqui em Data Pro vai mostrar um monte de texto sem formatação, mas é isso que a gente quer mesmo. E salvar o selector. Beleza. Vamos ver qual que é o gráfico desse cara aqui. Novamente, a gente tem um root, a gente tem um link do artigo, e aí a gente tem título, resumo, autor e conteúdo que a gente está pegando. Beleza, antes da gente executar isso daqui, vamos ver se terminou o outro Não terminou, ele está rodando ainda aqui, não é? ele demora para rodar Se a gente vir aqui, a gente pode, eu estou na outra página, né, na página do, do, do Submarino Eu posso tentar clicar aqui em Refresh e ver os dados que ele está coletando nesse momento então, eu consigo ter uma, um preview do que ele está coletando. Ó. Entendeu? Mas vamos deixar ele terminar bonitinho, tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que eu posso rodar duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou voltar aqui no Nielsen e vou mandar ele rodar isso daqui também. Então, vocês podem ver agora... Vou colocar um lado do lado aqui, ó. Ele tá fazendo os dois. E aqui nesse daqui, porque eu coloquei aquela questão da página, se de 1 a uma, de uma 15, ele vai coletar da página de 1 a 15, entendeu? Então vocês podem ver aqui, ele tá coletando tudo de uma página. Aí ele terminou, ele já vai para outra página automática, a gente nem vê ah, ele mudando assim, de fato. Mas ele está cortando de várias fases. Se eu clicar aqui em refresh, a gente vai ver aqui, ó. Ele começou a coletar da página 15. Ele começou de trás para diante. Então, página 15, 15. Vamos ver se aqui, ó. Página 15. Fecha de novo, vamos ver se ele já foi para 14. Página 15. Aqui, ó. Aqui ele já foi para a página 14. Então, ele vai colocando de cada um. Qualquer pergunta? Eu estava só explicando aqui, Vitor, porque é que você pode rodar, fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque ele abre a estrutura de, de, de cada site, né? Que é quando você vai é. lá e, e clica em inspecionar. Inclusive, quando você clica em inspecionar, se você já instalou essa extensão, como você está mostrando aqui, essa parte de baixo que está na tua tela, ele já vai para aí. se você instalou esse webscrap, a última aba vai ser justamente o webscrap, né? que aparece aqui Sim. onde você está mostrando, que é porque você instalou a extensão primeiro. Então, se você abre vários sites e clica do lado direito, ele vai abrir... A função do Webscrap é de cada site, de cada, de cada página, que isso dá para fazer ao mesmo tempo. E ele está rodando em cada aba, tá? Então, cada aba roda uma instância diferente, por isso que eu consigo fazer dois ao mesmo uhum. tempo. O que é importante é só você pensar enquanto você está fazendo isso. Isso daqui está usando o recurso do seu computador, tá? Então, aqui eu estou trazendo a janela, que é do meu computador. Então, aqui eu tenho o Google Chrome, que é onde ele está executando. Vocês podem ver que ele está usando aqui 60%, 70% da minha CPU e 3 GB de memória RAM. Ah, eu vou fazer um site que é muito grande. Eu quero coletar da página 1 até a página 200. Cada página que você coleta, ele vai aumentando a memória RAM. Vocês podem ver aqui que a RAM está aumentando aos pouquinhos. Então, pode ser que você fique sem memória. Por isso que, às vezes, o que a gente faz é coletar aos poucos. Eu coleto uma parte agora, outra parte depois, e eu vou indo, tá? Então, a gente consegue ver essas informações aqui de qual, qual, quanto ele está é, tá coletando aqui, ele tá ele está usando do seu computador. tá? Bom, beleza. Então, eu tenho aqui... Rodando do submarino do Newton. Eu trouxe outro exemplo aqui, que é esse outro site aqui, Treina Web. Tá? Ele é um site de blog, só que vocês podem ver que a paginação dele é um botão de carregar mais. Tá? Então tem que clicar esse botão para que ele carrega mais. Obviamente, se eu tentar aquela mesma forma que eu fiz o outro, colocar páginas de um a tanto, ele não vai funcionar. Por quê? Porque se eu, eu posso clicar aqui carrega mais, ele não muda o URL. tá vendo? Bom, como que a gente faz esse cara aqui, então? Ele tem que ser um pouquinho diferente, mas não é muito complicado, não. Ele, na verdade, vai ficar menor do que o outro até. Eu vou clicar aqui em inspecionar. Web Scrapper eu vou criar um novo sitemap eu vou para o treinamento web para o vou copiar essa url aqui beleza eu vou clicar aqui em criar sitemap aí eu vou clicar o seletor tá beleza o seletor se a gente for ver aqui o que, que eu quero que ele me clique eu quero que ele clique na minha é, na minha paginação certo então eu vou colocar não é web, paginação tá o tipo vocês podem ver que eu tenho um cara aqui que chama element click tá e é justamente esse cara aqui que eu quero. Eu Se eu clicar ele, vocês podem ver que ele apareceu dois caras aqui. O seletor e o clique seletor. Tá? O seletor é o seletor normal. É o que eu quero clicar. Então eu quero clicar aqui no artigo. Tá? Para abrir o detalhe do artigo. Então eu vou clicar em Select. E eu vou selecionar aqui. Para ele clicar no artigo, você pode ver que eu posso vir aqui e posso... Tá vendo? Então, o meu seletor vai ser os artigos. Aqui, ele selecionou todos os artigos. O click selector, ele vai ser o botão de load more. Tá? Então, click selector aqui. eu vou colocar load more só uma coisa eu esqueci de clicar no dano aqui e ele não pegou esses caras eu vou colocar novamente dano. como que eu sei porque a gente tinha aparecido aqui ó. se eu clicar aqui em data preview tá vendo que ele tá clicando aqui Olha, eu não tô clicando ele clicou uma vez ali tá vendo beleza aí o tipo do clique ele está aqui clicar uma vez. Não, eu não quero que ele clique uma vez. Eu quero que ele clique mais. Ele vai parar quando não existe mais coisas. Ou seja, ele vai clicar logo load more até não ter mais. Certo? É, aqui eu estou falando para ele clicar sempre que tiver um texto único. Tá? E eu vou é, colocar o múltiplo como verdade porque eu tenho múltiplos elementos na minha página. Aqui eu tenho é, esse Descart Initial Elements, tá? tem algumas opções aqui. Isso daqui pode ser que gere duplicações, mas duplicar você consegue eliminar depois, não muito Então eu sempre coloco Nunca Descartar, porque você não está perdendo nenhum dado. E esse Delay é o tempo que demora para você clicar em Load more e carregar novas, novos elementos. Aqui ele está 2, eu vou colocar para 1 um segundo. Tá? E vou salvar esse vetor. Tá bom? Beleza. Salvei esse vetor. Agora, se eu executar esse cara aqui, né? Se eu clicar aqui em Data Preview, você vai ver que ele está tá clicando em tudo. Ó. Tá vendo? Está clicando no More. Deixa eu arregar essa base para ele falar de fazer isso. Certo? Então, ele está clicando no more ali e está indo. É... E está indo nos próximos. Certo? Bom, o que, que eu tenho que fazer agora? Agora, o que eu tenho que fazer é justamente pegar as informações do que eu quero. Ou seja, eu entro nesse link de paginação e eu entro aqui eu posso pegar as informações desse site. Correto? Bom, e é isso que eu quero pegar. Tá bom? Uh, então, vamos lá. Eu vou clicar no novo seletor e eu vou pegar um título. Eu vou fazer mais simples. Título, tipo texto... Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar isso daqui assim, por enquanto. Eu vou pegar, então... O... Deixa eu pensar aqui, para ficar diferente dos outros. Hum... Sim, eu vou pegar o link. Por quê? É, nesse daqui, a gente selecionou o quadradinho inteiro, Certo? Só com o quadradinho inteiro, não é necessariamente o link. Agora eu vou pegar o link de cada um. Tá? Então, eu vou vir aqui pegar o artigo link. Isso daqui vai ser um link. E vocês podem ver que ele apareceu o artigo inteiro. O que eu quero pegar? Eu quero pegar o link dele. Então, eu clico aqui, down. Dando... Eu cair, eu perdendo, eu não devia ter clicado, ele vai abrir todos. Mas ele está pegando o, o título. Não é múltiplo, porque é um só que ele estava mostrando aqui, lembra? Vou salvar o seletor. Tá? Então, novamente, né, deixa eu só atualizar aqui. Novamente, eu vou editar aqui só para gente ver. Aqui, como eu, eu no outro eu tudo, né? Esse daqui está aparecendo de um a um. Então eu quero pegar o link dele. Beleza. Então salvar o seletor. Beleza, agora que eu peguei o link, ele é capaz de clicar nesse link e entrar. Então eu vou entrar dele aqui. Vou entrar no link. E aí agora eu consigo pegar, por exemplo, o título. Ó, peguei o título. Tá? Sai dele é artigo que beleza. Não é múltiplo. Salvar. Eu vou pegar o título e vou pegar a data. Tá? Só para ficar mais simples esse daqui. Aqui é a data 11 de novembro de 2020. Ok? Pegou a data. Beleza. Salvar. Aí agora, vamos ver como ficou esse gráfico. Eu tenho o root. O root vai para a paginação que eu fiz, vai para o artigo, e aí tem o um tipo de data que eu estou pegando. Tá bom? É isso daqui. Vamos ver. Ele está executando ainda SS. Beleza. Como eu falei, ele demora um pouco Vitor, só, só, só uma coisa para o pessoal entender, que é Sim. quando a gente está selecionando aqui que ele usa o select, não é um copia e cola do texto, né? A gente está tá trazendo a estrutura HTML Lá depois, e depois o crawler ir lá naquele lugar e fazer a mineração da informação, ou seja, se o site for uma bagunça e os títulos estiverem em lugares diferentes, for um site padronizado, um site amado, alguma coisa do tipo, ele vai trazer informações diferentes, porque a gente seleciona o lugar onde está a informação, a gente diz o que vai ser aquela informação, né? se vai ser uhum. um texto, se vai ser uma data, a gente explica antes para o, o, o algoritmo que está tá criando a partir do, do, do Web Scraper, e aí ele é. vai puxar. Por isso que é interessante a gente analisar o site antes da a gente fazer é, é, o, o fazer Web Scraper, para saber se o site está lá padronizado, os títulos estão no mesmo lugar, o preço é. está colocado no mesmo lugar, as informações que a gente quer estão padronizadas, porque ele vai puxar justamente isso, a estrutura de do HTML, a gente vai dar o endereço de da informação, tá? para ele depois Sim. fazer isso pra gente automaticamente. Exato. Depois que... Ah, tu pode responder a pergunta aqui do Gabriel. E pra onde vai o conteúdo salvo? Sim. É, então, é, só complementando o que você falou, por que que eu crio um site map para cada site? Justamente por conta dessa particularidade do é, de cada site cada site é de uma forma, entendeu? então por isso que eu tenho que selecionar o elemento de cada um e cada um vai ser diferente não tem como eu fazer um genérico para todo mundo, tá? aí a pergunta, para onde se vai esses dados aqui, tá? então ele tá coletando, se eu voltar aqui, né, nos outros, eu posso dar o um refresh e ele tá mostrando aqui os dados que ele tá coletando, tá? Quando ele acabar de coletar, eu vou conseguir exportar todos os dados de uma vez só. Ele vai fechar a janela que ele está coletando. Vai aparecer uma pop-up aqui para a gente falar, oh, acabei de coletar, tá? Ah, eu não quero esperar ele acabar de coletar. Eu posso vir aqui e exportar dados CSV. Aí eu venho aqui, clico em download eu escolho o lugar onde ele vai fazer o download e ele salva. Então, eu acho que a gente está com uma hora e meia aí já, né? Eu tenho mais dois Sim. exemplos para passar, de tipos diferentes, mas eu vou mostrar, então, como que é os dados os que eu já coletei. eu já executei isso previamente, eu sabia que ia demorar. Então, eu já executei previamente, eu vou mostrar como que ficam esses dados é, e aí na próxima eu passo os outros exemplos que eu tinha para passar hoje, tá bom? Beleza, Victor. Tá. Então, só para lembrar, estou estão coletando aqui no background. Bom, aqui eu tenho uma pastinha minha, onde eu tenho os dados que eu coletei. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o do submarino, isso aqui eu coloquei ontem. Tá. Eu vou abrir ele no Excel da vida. Eu não tenho o Excel, o Excel aqui, mas eu tenho o LibreOffice. Tá? Ele é um arquivo CSV. Então, o um arquivo CSV, eu consigo abrir ele no Excel e ele automaticamente vai conseguir fazer a tabulação para você. Então, não precisa se preocupar, tá bom? Eu vou dar um OK aqui só. E ele abriu aqui. Bom... O que, que eu tenho aqui? Ele tem essa ordem. Isso daqui eu posso desconsiderar. Tá? É uma coisa interna dele. Aqui eu tenho o URL que ele começou. Vai ser sempre igual. Então, não me interessa também. Aqui começa a interessar. Aqui eu tenho a categoria. E aqui, se eu quiser saber, eu tenho um link dessa categoria. Né? Qual que é o URL dessa categoria. Deixa eu só diminuir esse cara aqui para ficar mais fácil da gente. Vamos ver. Vou só mudar para o meu outro monitor que é um pouco maior. É mais fácil de eu mexer usar para algo aqui. Só um segundo. Hum. Ok, vamos lá. Então aqui novamente eu tenho a categoria. Eu tenho o link da categoria. Tá vendo? O nosso link. Aí eu tenho a subcategoria. Lembra que eu falei que eu consigo? Ó, esse produto aqui ele é da categoria Notebook, subcategoria Ultrabook. O nome dele. É, HP, experimentos da planta, décima geração. Uh, aqui está o link, aqui está o preço, aqui está a descrição, e aqui está o URL da imagem. Tá bom? E aqui eu tenho de tudo que ele coletou. Até esse momento ele já coletou 271 produtos. Então, momento que eu que eu exportei ontem à noite, tá? Então, esse daqui é o da Dell. Aí, vamos ver como fica o do NN Group. Eu vou clicar aqui em não salvar, porque eu já tenho ele salvo aqui. Então, aqui o NN Group, tá? Vou abrir. Novamente, ele vai fazer a paginação automática para mim. Tá? e beleza, aqui ele tem URL inicial, tem esse ordem aqui que eu não preciso aqui ele tem as páginas, ele tem a URL esse daqui você pode ver que eu executei para mais páginas do que só aquela tá ele tem o, o nome do artigo Você tá? eu assim, vou colocar o nome do artigo e o link dele tem uma outra que eu fiz do, do NN Group também, que eu coletei mais dados. É meio grande. Ó, aqui, ó, a página, qual é o título, aí aqui o título, aqui é o sumário dele, né, o resumo aí o resumo eu tenho o autor aqui eu tenho a, a categoria tem algumas informações, Você pode ver que ficou um pouco ruim de visualizar isso aqui porque tem alguns caras aqui embaixo que devem ter muitos dados ó. aqui, ó é que aqui tem o texto, ó, tá vendo? e aí o texto é muito grande ele ficou ruim de visualizar, só mas está aqui todos os dados que eu fui coletando é, deles e ele foi adicionando aqui. Beleza, eu tenho todos os dados aqui no Excel. Aí eu posso fazer a análise que eu quiser em cima disso. Eu posso converter eles, eu posso mexer eles, enfim. É, e só para mostrar para vocês, né? Eu estou aqui com o NN Group, né? Então, eu vou vir aqui e Exportar como. Eu vou vir aqui no CSMAP. Exportar como CSV, Vou dar um load aqui de novo. Ó, esse daqui é os dados que eu estou fazendo agora. Ele está executando aqui ainda. Não é os dados que eu comentei de ontem, tá? Então, aqui eu tenho o RL, o link, tal, resumo. Esse daqui é o... Vocês podem ver aqui em cima que eu estou olhando, tá vendo? É o autor. Um, aqui eu tenho resumo. E aqui eu vou tendo o texto. O texto ele fica meio quebrado de mostrar aqui só, tá? Mas eu tenho o texto aqui que ele vai mostrando para mim, o que ele está colocando. Então, isso daqui é tudo que eu estou coletando nesse momento. Ó. Ele já coletou 105 artigos até esse momento. Ele está na página 9, 7, 5... Ele está é tá acabando. Mas, enfim, ele vai coletando e trazendo aqui. Tá? É... Ele deve estar tá finalizando só. No próximo, eu vou mostrar... É... Na próxima conversa, eu tenho dois... É, duas outras coisas de paginação que eu quero passar para vocês, que é o quê? Aqui do Nielsen, eu mandei ele rodar do 1 ao 15, certo? Só que se a gente for ver a paginação dele aqui, se eu vim aqui em artigos, né? Ele está mostrando aqui de 1 a 10. Se eu for no 10, ele vai aparecer mais páginas. Né? Eu vou indo aqui ele está aparecendo mais. Quantas páginas tem? Eu não sei quantas páginas tem e eu não preciso saber. Se eu quiser coletar tudo, eu posso fazer uma forma que ele automaticamente vai pesquisar tudo, vai coletar tudo para mim. Tá? Isso daqui é uma das coisas que eu vou mostrar na, na próxima conversa. E, e sites, que nem aqui eu tenho o, o MIT Technology Review. Esse site aqui, ele não tem paginação. Conforme eu vou chegando no fim, ele carrega mais. Ele tem o um botão de load more ali, mas ele carrega mais. Eu não preciso clicar no botão, tá vendo? Como que eu faço para ele conseguir coletar dessa forma aqui? Então, esse daqui é um outro exemplo de paginação que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, coletar os dados, pelo que vocês viram, não é tão complicado. É só você selecionar um ou outro dado ali que você quer coletar, e ele vai coletar para você. O que, que é o difícil? O difícil é justamente você montar esse caminho que funcione de acordo com cada site. Então, eu mostrei aqui três exemplos de sites para vocês de como funcionava. né Um que a gente não está lidando com paginação. Um que a gente está lidando com uma paginação finita, ou seja, a gente está dizendo no começo ao fim de quantas páginas ele quer buscar. Outro, uma paginação em que ele tem o um botão de clicar lá para load more, tá bom? Eu não executei, mas ele está aqui, eu posso executar ele logo no começo da próxima... É, do nosso próximo encontro. E aí a gente acompanha a execução enquanto eu vou falando, porque demora um pouco. Né? Vocês viram aqui que demora. É, e aí tem esses outros dois tipos de navegação que eu vou passar para vocês. Bom, agora como a gente já está em uma hora e meia, eu queria abrir para perguntas, para dúvidas, o que, que vocês têm, é, o que vocês gostariam de conversar, é, para a gente finalizar hoje e continuar no próximo encontro. Uh, Vitor, é, para a gente não ficar com o um, um vídeo muito longo, uhum. eu queria pedir para o pessoal... É, a gente tinha aberto para as perguntas Para o pessoal fazer durante a, a, a, a apresentação Aí eu vou tá. pedir para a gente fazer Esse encerramento E a gente trazer o restante já no, no próximo encontro E o pessoal já vai preparando as perguntas que tiver agora Para já fazer na próxima apresentação tua Desde ah, o início ser. Que a gente ganha o um tempo, pode ser assim? Não, claro, pode ser é Uma coisa... Eu... O que, o, pessoal, o que eu, eu entendo que é que, é, obviamente, isso é mais simples do que a linguagem de programação, tem interface para a gente fazer, mas para o pessoal que está vendo essa ferramenta pela primeira vez, com certeza vai precisar ficar revendo o vídeo e fazendo junto, não dá uhum. para aprender assim de primeira, é, é, é pra, basicamente esse recado que eu queria dar para o pessoal que está ouvindo, está aí angustiado, meu Deus, eu não consigo repetir agora, fazer nada, está gravado, a gente pode rever isso várias vezes e, e, e, e consegue fazer. Uma coisa que eu queria te deixar também é que, às vezes, quando a gente está na página, a gente precisa mudar a informação na caixa. né De informação, por exemplo, as informações de casos e da média móvel, da Covid-19 por estado, naquela página do G1. A gente tem que ir lá e na caixa mudar o estado e ele carrega de novo... Os dados, isso também acontece muito. Não sei se algum dos exemplos que você vai trazer para a gente também é, é, contempla essa, uhum. essa, esse tipo uh, de página. Mas seria isso. Aí eu queria te pedir ah. licença para a gente poder uhum. encerrar e continuar na próximo encontro. Certo? Tá. É, bom, se vocês tiverem, que nem você comentou agora, da Covid ou do TSE, se vocês tiverem algum exemplo mandem para mim, se puder mandar até hoje, é mais fácil, que aí eu já preparo amanhã para o próximo. É, que aí eu dou uma analisada e eu falo sobre cada um deles, como que a gente poderia coletar e eu posso trazer aqui para a gente é, experimentar. Pronto, eu vou pedir para o pessoal que quiser mandar e-mail, lá para o e-mail do, do, do, do minicurso, já uhum. tem esse, esse exemplo aí da Covid e do TSE que a gente poderia fazer também mas o pessoal tá aí livre para mandar exemplos que a gente possa é, fazer eu queria agradecer imensamente de novo a, a Vitor pela disposição de estar tá aí ensinando isso é, aí pra gente tá muito obrigado agradecer de novo a Diego uhum. e a Walter e Raoni que chegou aí durante o, o, a, a apresentação, que ele estava com outro compromisso também, esqueci de avisar. Agradecer muito a equipe, agradecer a todos e todas que participaram, e vou passar para a volta para ele encerrar oficialmente. É, só uma coisinha antes de encerrar: eu não sei se vocês perceberam a minha tela aqui, que estava rodando ainda, agora ele está só com uma janela só com a do submarino. A do NN Group ele já acabou. Então ele assumiu a tela aqui, ele deve ter aparecido um. Eu não, eu não percebi que eu tava conversando, ele deve ter aparecido um pop-up aqui, agora sim a gente consegue exportar tudo, se a gente vir aqui exportar como CSV, agora vai vir todos os dados de fato. Então se eu vir aqui mostrar para vocês, ó, rapidinho. Uh, aqui, aqui, ó, o primeiro que eu exportei, tinha 893 KB, esse que eu exportei agora que ele acabou, que ele fez tudo, tem 1 um mega e, cento e, e 228 KB, então ele exportou mais coisas. Ele demora um pouquinho, mas ele acaba, só para mostrar para vocês. Mas diga aí, Valcio. Não. não foi foi ótimo, era basicamente para reforçar o que o Leonardo disse, que, e se você também tiver algum material que quiser mandar para a turma, a gente encaminha. É, eu acho que a própria equipe, Cléo, pode pensar em mandar algum exemplo para ele trabalhar amanhã, se for o caso. Isso. E para facilitar também assim, e caso algum aluno também tenha ou que seja aplicável a sua pesquisa e, e quiser testar ou quiser ajuda, é, a gente espera até um horário assim razoável, né, para não mandar muito tarde e você também não conseguir ver, Vitor é, é. Eu teria só alguma outra sugestão. É, o canard já informou que o vídeo vai ficar disponível no YouTube para quem quiser, rever, porque o ideal é que se preste atenção na aula e depois tente aplicar, né? Uhum. Então, a gente tá demorando um pouquinho, só o tempo do Google exportar o vídeo para o a conta, e o Alex corta é, o vídeo e já no canal. Então, provavelmente se o YouTube colaborar e o Alex tiver tempo, a gente tenta subir ainda hoje, tá, gente? Mas não fiquem aflitos se não der tempo para a próxima aula. É, eu acho que Assim, falando com experiência pessoal, eu também tenho a aflição, às vezes, quando a gente vê o primeiro contato, acha tudo muito difícil, mas eu acho que você trouxe de uma maneira muito clara, muito fácil, é, e as pessoas têm que se ater um pouquinho à estrutura, né, de todo o processo, muito mais do que ao conteúdo, porque isso vai, isso pode ser aplicado à pesquisa antropológica de diversas maneiras, então, gente que precisa, como o Leonardo citou, analisar é, a... Uh, dados da Covid, ou gastos públicos, por exemplo, e vai completando essa estrutura que o Vitor apresentou para a gente hoje de uma maneira muito clara e muito até com a banca, com barreira para o aluno dizer, olha, é muito difícil, você tem que se esforçar muito e tal, e eu não vi isso hoje, é muito positivo, e é, não sei se você acha uma boa, Vitor, mas parece que tem como é, exportar e importar uma configuração de, é. É, de, de programação, né? Talvez, não sei se você acha adequado, mas se você achar adequado e quiser mandar para a gente, a gente pode subir numa pasta do Drive para quando o um aluno for refazer a aula passo a passo, ele comparar também com o que você fez né, durante a aula uhum. para talvez é, se ele. Se der errado, ele coloca o seu e vê se o seu está funcionando. Enfim, por Não, talvez posso... uma, uma forma de ajudar. fazer Eu talvez. posso, sim. Uma coisa que eu ia mostrar na próxima aula, inclusive, Não. é isso daqui, que é a exportação. Que é o que ele mostra quando ele exporta. É... Mas eu, eu posso exportar e passar para vocês, sim. É... É, vai ser útil. Pronto, tá bacana. Tudo que você quiser de conteúdo, de vídeo, material e quiser mandar para os alunos, podem ao final, encaminhar para a gente, que a gente distribui para eles. Perfeito. Para eles, tá certo? Tá. Queria agradecer e passar a palavra, se você quiser dar algum recado também final ou recomendação para amanhã, fica à vontade uhum. também, tá? Para sexta. É, para sexta, né? É, para sexta, ó, já. <risos> perdido, tempo, para sexta, é. Bom, eu só queria, novamente, agradecer o convite. É, agradecer a presença de todo mundo aí. É, não tenho medo de perguntar nada, tá? É, pode ser que para algumas pessoas alguma parte ficou meio obscura, mas vocês é, vão ver que conforme vocês vão fazendo, né vocês vão pegando a manha. Vocês podem ver que não tem nada muito complicado, mas é uma série de passos que você tem que pensar. Quais são os passos que eu tenho que fazer para que o computador repita isso. Né? Então, você tem que pensar nessa receitinha de bolo. E conforme você vai fazendo, vai fazendo alguns testes e tal, isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais intuitivo. tá? É, bom, e é isso, gente. Obrigado. Ótimo. Obrigado e até a próxima aula. Valeu, gente. É. Tchau.